aqui as condições elétricas da Câmara Municipal de Alta Floresta, hoje dia 11 de fevereiro, o que era para ter sido arrumado durante o período de recesso, simplesmente está completamente bagunçada a rede elétrica da Câmara Municipal que poderia ter sido feito no período de recesso, simplesmente foi ignorado. E agora, com a abertura do ano legislativo, a população, os servidores da casa, tem que sofrer um estado degradante em que se encontra, olha aí, alguns funcionários usando máscara para poder trabalhar, Um estado de completa, o um setor de obras, é um canteiro de obras da Câmara Municipal em pleno início do ano legislativo. Nada foi feito durante o recesso e agora os funcionários precisam sofrer com toda essa, e a população, né, que tem gente no plenário, tem pessoas presentes na casa, cidadãos do município. O senhor está sem máscara? Não forneceram máscara para o senhor? Não, tem guardada ali. Ah, tá bem. Todos os gabinetes, ó. Instalação elétrica sendo realizada durante a sessão. Ali foi colocado um tapume, foi colocado uma mesa, um jogo de cadeiras para que ninguém tenha acesso. Ninguém que veio à sessão possa ter acesso. Agora nós vamos lá para a sessão. A segunda sessão do ano, hoje dia 11 de fevereiro, e as reformas ainda não foram concluídas. Apesar ainda de ter havido um adiamento do início do ano legislativo, que teria que ter sido no dia 4 de fevereiro e foi adiado para o dia 7. Mesmo assim, em 45 dias de recesso, até hoje não foi concluída a obra que deveria ter sido feita na parte da instalação elétrica. Ah, janelas abertas, o estado que se encontra um gabinete do vereador, TUT, tudo encoberto para que a poeira não venha sem qualquer condições de... De trabalho. Segunda sessão do ano legislativo de 2020, vereadores presentes na sessão, o público, bastante pessoas, a Câmara em reforma e, e em estado vergonhoso porque não pode. Não dá condições de trabalho mesmo aos mesmo, funcionários estado, e aos legisladores. Essa de... que vai mexer no plenário. Vai faltar energia, vai faltar conexão com a internet. Então, ele está transferindo para a próxima sexta-feira. Certo? Porque sexta, sábado e domingo, eles vão mexer aqui. No final, semana vai adiantar. Então, vai dar duas coisas vai em cada uma. Semana. Sexta-feira, dia 21 de fevereiro, às 9 horas, termina a nossa secretaria, a proceda com a expedição e convocação dos atos.